Está chegando Sabino Prefeito. Por uma Ribeirão mais saudável. Ribeirão Preto sempre foi referência nacional em medicina e saúde. Sua rede básica é uma das maiores do estado. Mas hoje a qualidade dos serviços caiu. E a saúde se transformou em um dos maiores problemas da população. A saúde de Ribeirão Preto está defasada, está né? acabada, destruída. Mau atendimento... E chegar lá, você tem que esperar três, quatro horas. Não, não tem explicação para os maltratos. Não tem nenhum médico para atender a gente. Precário. Falta de respeito com os doentes. se eu tiver moendo, como é que fica? Todos os dias, cerca de 4 mil pessoas procuram a Rede Municipal de Saúde de Ribeirão Preto. Apesar do grande número de unidades de atendimento, essa é uma área crítica, que recebe constantes queixas da população. Minha filha caiu do sobrado, de 4 metros de altura. Eu cheguei aqui com ela nos braços, ruim. Ela estava ela tava desacordada e não me puseram nem a mão. Falou que eu tinha que ir por Quintino. Nem a capacidade de chamar a ambulância para mim não tiveram. Nos governos do PT, a rede de saúde foi ampliada e chegou a muitas áreas carentes. Mas hoje, ela não consegue atender a toda a população. A população não tem sido bem atendida que falta gestão, ou seja, a prefeitura não tem conseguido utilizar adequadamente todos os serviços e recursos de saúde que Ribeirão pode oferecer. É, a gente precisa que as coisas melhorem para que a gente possa levar uma vida normal. Meus amigos e minhas amigas, a nossa população não aguenta mais essa situação. Ribeirão tem uma boa rede básica de saúde, mas é mal administrada, gerando filas, falta de atendimento e até mortes. Na nossa prefeitura vai ser diferente. A saúde será a prioridade. Conheça agora algumas propostas de Sabino para fazer uma Ribeirão mais saudável. Reformar, equipar e melhorar a rede básica de saúde. Contratar médicos especialistas que hoje faltam na rede pública. Valorizar os funcionários do setor de saúde premiando pelo desempenho. Em sintonia com o governo Lula, ampliar o programa Saúde da Família, que hoje não alcança nem 20% da população de Ribeirão. Como prefeito, um compromisso especial de Sabino será com a saúde da mulher. Vamos honrar esse compromisso. Faremos isso criando clínicas de mamografia e ultrassonografia, para aumentar a prevenção e agilizar o tratamento de doenças sérias, como o câncer de mama. Vamos também trabalhar junto com os governos estadual e federal, para realizar a tão sonhada construção do Hospital da Mulher de Ribeirão. Cuidando da saúde, em primeiro lugar, vamos ficar fortes e preparados para enfrentar os desafios da educação, da geração de empregos, do transporte, da segurança e de todas as áreas que reclamam a presença firme e decidida da Prefeitura. Está jurado, lavrado, sacramentado, quem tem sabedoria sabe bem como escolher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 Conheço, Sabino já é meu candidato. É de saco de a poeira, sabe de saber o caminho, sabe de saúde em primeiro lugar. Sá de salto, à frente e à frente, o nosso destino. Que diz que é sarde, Sabino, pra Ribeirão avançar. De poeira, sá de saber o caminho, sá de saúde em primeiro lugar, sá de salto à frente, à frente, o nosso destino que diz que é de Sabino pra Ribeirão avançar. Vai lá, Sabino, trabalhar pro Ribeirão.